Tudo bem com vocês? Cheguei! E hoje tem mais Lenda, a lenda por trás do drama. Se você quer saber qual drama e qual lenda, fica aqui e assiste. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui abaixo pra poder ficar junto comigo, pra gente ficar juntinho. Se você quer saber o que eu tenho pra falar, continua. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o drama chamado My Girlfriend Zagumiho Que fala sobre uma raposa de nove caudas, de mil anos de idade Que é, se apaixona por um rapaz, um jovem humano Vocês já devem conhecer esse drama, ele é bem tranquilinho, ele é bem água com açúcar É um drama para poder aquecer os coraçõezinhos das menininhas e dos menininhos É fofinho, bacana, com ximiná, todo mundo conhece ximiná, sabe que é bem bacana é, Mas sobre a lenda que tem por trás do drama É a lenda do folclore coreano é exatamente essa De que a Gumiho é uma raposa De né, nove caudas Ela tem nove caudas E ela tem mil anos de idade Existem duas versões Eu vou começar com a versão Mais tranquila né? Que é a seguinte Se a, se a Gumiho se apaixonar por um homem E ela fica com esse cara por 100 dias E ele não descobri que ela é uma Gumiho, ela, ela, pode se, blá, blá, ela pode se transformar em humana E a versão mais... É que a Gumiho, ela é tipo uma sereia, sabe? Ela atrai, ela atrai os homens com sua beleza Porque ela, ela se transforma em uma versão Ela, na verdade, ganha, ganha a forma de uma mulher muito bonita Então, assim, ela usa disso para atrair os homens Para poder... Comer o fígado deles, porque se ela comeu o fígado desse homem que se relacionou por ela Ou, sei lá, desse homem que ela se relacionou Se ela comeu o fígado desse homem, ela pode se transformar em humana Então vocês já poderão ver um pouquinho de que a lenda da Gomirro Ela sempre está atrás né, dessa, dessa mortalidade Porque ela tem mil anos, ela tá está cansada de me ver, né? Mas... É isso, gente. Não tem muita coisa pra falar sobre a Gumiho. É exatamente essa a lenda. Se tiver outras coisas, se vocês souberem mais de coisinha, podem tacar aqui no comentário que eu vou ler tudo e vou me informar. Porque eu acho muito legal, eu adoro história, da adoro lenda e é isso. Se você gostou dessa lenda da Gumiho, deixa nos comentários aqui abaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e mais uma vez eu vou pedir pra que vocês ativem o sininho pra que o YouTube possa mandar pra vocês os vídeos que eu tô sempre meando aqui pela semana, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, garotos. Se vocês verem o Magumirro de Nove Caldas, é melhor vocês saírem correndo, porque coisa boa não vai ser, tá bom?